Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba E no vídeo de hoje eu revelo todos Todos os meus segredos de make Hoje eu compartilho com vocês as minhas melhores dicas de maquiagem Todos os meus truques e artimanhas pra conseguir aquela make coesa e belíssima Desde a preparação da pele até sobrancelhas, cílios perfeitos, lábios elaborados Então se você já quiser conferir 10 dos meus melhores truques de make Já vai deixando o seu like aí embaixo Se for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação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 Antes de revelar os meus segredos de make, vamos começar falando sobre o nosso rosto. Essa belíssima tela que vai receber toda a arte que a gente vai fazer aqui em cima. Pra mim, existem duas coisas que são ponto-chave na hora de fazer sua maquiagem, se elas não estiverem 100%, vai ficar alguma coisinha em off e o potencial da sua make não vai chegar até o máximo. Sendo elas sobrancelhas e pele. As sobrancelhas literalmente emolduram o rosto, podendo te trazer uma expressão, olhar um semblante completamente diferentes dependendo de como como você faz elas. Eu sempre mantenho o meu design feito para economizar tempo, né? E também já é um formato que eu gosto bastante, que valoriza o meu rosto. Então já toma isso como uma dica bônus antes mesmo de eu começar a te passar as dicas do vídeo. <risos> Bom, a minha primeira dica, não surpreendentemente, vai para a preparação de pele. É imprescindível que você cuide da sua pele primeiramente, né? É óbvio mas também que você a prepare antes de receber a maquiagem a preparação de pele é responsável não somente para deixar um efeito mais bonito na sua maquiagem como também para dar um boost na durabilidade da sua make antes de começar a gravar esse vídeo, por exemplo, eu já havia feito a minha rotina de skincare limpado e hidratado, né, o meu rosto porém eu potencializei todo esse cuidado com a minha pele aplicando uma máscara revitalizante essa aqui é a de Mislari, que eu gosto bastante, eu já recomendei anteriormente aqui no canal eu gosto dessa máscara em particular porque ela tem ativos que eu gosto bastante Bastante, como ácido hialurônico, colágeno Entre outros ativos que transformam a pele em uma superfície mais apropriada Para receber a maquiagem Assim que o produto foi absorvido, eu também apliquei um primer hidratante né, gente, Para fazer a preparação da minha pele Que assim como o produto anterior, também tem ácido hialurônico na fórmula Que é um ativo que eu gosto bastante de usar na pele E de tanto eu falar isso, eu já estou começando a soar com um CD riscado gente, De tanto que eu repito <risos> Eu não sou o tipo de pessoa que complica muito a preparação da pele Eu não uso dezenas de primers e serums diferentes para fazer uma única preparação de pele. Geralmente são bem poucos, porém bem efetivos, tá certo? Uso o que combina com o seu tipo de pele primordial para começar a maquiagem. Segunda dica, se assim como eu você é adepto das esponjinhas, você sabe que tem que usar elas molhadas para garantir uma maciez extra e um acabamento mais bonito na pele. Mas o truque aqui é para aumentar a durabilidade da maquiagem aplicando uma bruma fixadora na esponja antes de começar a polir a base. Eu amava usar esse truque para eventos pré-pandemia, mas eu uso até hoje em só Fotográficos, principalmente externos inclusive eu usei esse truque em só fotos externas que eu fiz recentemente e vão sair em breve lá no meu instagram inclusive já me segue que lá tem vários conteúdos maravilhosos mas esse truque definitivamente mudou a minha relação com produtos para pele principalmente para eventos e photoshoots assim como eu já falei para vocês gente, eu adoro essa dica e eu uso sempre que eu vou tirar muitas e muitas e muitas fotos <risos> a terceira dica é aplicar o pó com a esponjinha, gente mesmo não sendo um truque novo muita gente ainda é cética sobre esse esse truque de aplicar o pó solto usando a esponjinha e não desagarra dos pincéis de jeito nenhum, o que eu não julgo o efeito do pó aplicado com o pincel também é muito bonito, mas definitivamente aplicar o pó usando a esponjinha também deixa um efeito mais nivelado na pele. A esponjinha é ainda úmida adere o pó de forma muito mais fácil, faz menos sujeira do que o pincel e permite que você sele por igual a superfície que você quer selar. É por isso que vocês sempre me veem fazendo isso nos meus tutoriais de maquiagem eu literalmente só aplico o pó assim gente, porque eu amo demais esse truque. quarto 4 dica, faça os seus contornos em movimentos horários e sempre levando o produto para cima no seu rosto, nunca para baixo se você já fez um contorno e ficou com a impressão que ele não valorizou tanto o seu rosto tenta dar uma subida nele na próxima vez que você for fazer sério gente, faz toda a diferença, Para mim fez bastante diferença quando eu era iniciante eu ainda não conhecia essa técnica e eu acabava não valorizando esse belíssimo rosto aqui que eu tenho porque eu caía no mito do contorno em 3, né gente? quem nunca fez aquele contorno, que em algumas pessoas fica mais maravilhoso, mas nem todo mundo tem o mesmo formato de rosto, por isso, tente valorizar as suas curvas naturais sinta com os seus próprios dedos, a sua estrutura óssea, conheça o seu rosto, tá? e segue esse truque que eu tô explicando aqui, de sempre esfumando pra cima e nunca pra baixo, gente, sério faz toda a diferença e deixa um efeito muito, muito, muito mais bonito se você estiver com dificuldade, tenta substituir o local que você aplica o seu blush pelo contorno e o iluminador pelo blush Aí o iluminador você coloca um pouquinho mais em cima. Eu tenho pesadelo pensando nos meus contornos antigos, gente. Ainda bem que o tempo passa e a gente aprende novas técnicas pra valorizar a make, né? Falando em valorizar, vamos pra nossa quinta dica, que já se costura na quarta dica, diga-se de passagem. Marcar o contorno é algo que muita gente ainda entorta o nariz quando ouve pela primeira vez, mas de verdade dá uma mudança radical na sua maquiagem. Eu sempre gosto de cortar com a pontinha da esponja nas seguintes áreas. Abaixo dos olhos, pra criar uma sensação de continuidade no olhar, Yeah abaixo das maçãs do rosto para criar contraste e valorizar a mandíbula e também nas laterais do nariz fazendo com que o contorno fique muito mais coeso e dê o um efeito de luz e sombra correto que realce o formato original dele, tá vendo? quando você vai marcando o seu contorno com pó e deixa ele assando um pouquinho ele vai criando todo um contraste que deixa a sua maquiagem com essa diferença tá vendo que o meu rosto tem toda uma dimensão elaborada? um dos grandes responsáveis por isso, obviamente, é o contorno, mas também é os recortes que eu fiz no contorno a minha ce... Essa dica que eu não consigo recomendar o suficiente pra vocês aqui no canal, gente Retoque a superfície da sua pálpebra Muitas pessoas passam por dificuldades na hora de construir a sombra nos olhos Mesmo usando boas paletas de sombras Às vezes não conseguem pigmentar, às vezes acham muito difícil de esfumar Às vezes vinca e acaba abrindo a sombra e fica aquela coisa horrível Entre vários outros problemas que com certeza você já passou Ou então você ouviu alguma história de alguém passando por esse tipo de problema E tudo isso você pode corrigir usando um bom primer de sombras mas eu vou te contar um negócio aqui, tá? Pra ficar só entre a gente O seu corretivo também serve pra isso E você vai conseguir um efeito super similar e super bonito usando ele também Basicamente, o que importa é deixar a superfície nivelada E que permita uma melhor aderência do produto na pálpebra Afinal, não tem nem como uma sombra ficar bonita Se estiver cheio de produto ressecado e vincado na sua pálpebra, né, gente? Então teste esse truque do corretivo na pálpebra e espalha bonitinho antes de fazer sua sombra que eu tenho certeza que você vai arrasar a minha sétima dica é sobre máscara de cílios a convite de Miss Lari eu mostrei pra vocês a máscara de cílios 2 em 1 um, há um tempo atrás aqui no canal e hoje nós vamos repetir a dose porque essa máscara aqui é incrível essa máscara de cílios tem uma embalagem sensacional que com uma única fórmula permite dois efeitos diferentes que combinados promovem aqueles cílios super definidos e marcantes o truque é desenroscar a parte superior e usar aplicador Step 1, que vai definir e alongar os seus cílios para começar todo esse processo. A fórmula é suave, fácil de aplicar, super pretinha e seca bem rápido. Quando terminar, basta enroscar o aplicador de volta e desenroscar o Step 2, que vai dar volume aos cílios alongados. Na minha opinião, não tem nada melhor do que cílios definidos e alongados. Definitivamente levam qualquer sombra pro próximo nível. A máscara é perfeita para todo mundo. Se você procura cílios mais discretos, basta usar o passo 1. Se você procura os cílios mais marcantes, basta usar o passo 1 e 2. E até mesmo pra quem ama cílios postiços, que nem eu, ela também faz um trabalho incrível porque ela é super pretinha e se mescla com os cílios artificiais. Falando em cílios postiços, a minha oitava dica vai pra quem procura um efeito flare, mais alongado no olhar, né? Usando cílios postiços, porém não gosta de cílios muito pesados ou então pegando no cantinho interno dos olhos. Você vai precisar de um cílio postiço médio e um grande. Um cílio de cada mesmo, não precisa ser o par. <risos> Primeiramente, você vai cortar ambos pela metade, não precisa ter medo, gente, confia em mim vai colar os pedaços maiores um em cada olho, respectivamente com as pontinhas mais alongadas puxando pra fora e quando você tiver com esse efeito que parece um alongamento de cílios que não vem manutenção há meses <risos> você vai colar os pedaços do cílio menor entre os seus cílios naturais e os cílios longos que você já tá usando e olha só o efeito que dá, gente eu estou usando agora mesmo, deixa o olhar super alongado e como você não tá usando cílios postiços aqui no cantinho interno, apenas no externo Cansa bem menos o olhar e dá mais destaque ainda pra sua sombra, gente Que inclusive tá linda, né, gente? Vamos ter uma comoção aí nos comentários, né? Comenta que minha sombra tá bonita aí, comenta que eu tô bonito, comenta que eu tô lindo, vai! <risos> A nona dica vai pra quem tem dificuldade de manter o contorno dos lábios definidos Na hora de aplicar o batom líquido ou o batom em bala Os lápis de boca são o meu quebra-galho, né? Quando eu tô procurando um look mais profissional pros meus lábios Sempre, né, gente? Por favor! <risos> se for a sua primeira vez usando, basta seguir os contornos naturais dos seus lábios mas saiba que você pode conseguir variados efeitos usando lápis de boca desde a definição dos contornos dos lábios, até mesmo criação de degradez ou até dando a ilusão de que a sua boca é um pouquinho maior já usei todas essas técnicas aqui no canal, mas nesse vídeo aqui tô fazendo a tradicional mesmo e eu confesso que com muita prática com os batons essa dica pode ser um pouquinho desnecessária se você estiver procurando só a definição mas se você ainda não está satisfeito ou satisfeita com a sua make nos lábios Lábios. experimenta fazer esse outline nos lábios antes que eu tenho certeza que vai ajudar na construção dos seus lábios a décima e última dica vai pra quem, assim como eu, ama deixar as sobrancelhas em destaque que é elas paradinhas o dia inteiro no mesmo lugar você provavelmente já ouviu falar de máscara de sobrancelhas mas pra quem nunca testou, máscaras de sobrancelhas são tipo máscaras de cílios porém, geralmente transparentes ou então translúcidas, com um leve pigmentinho mais ou menos da cor da sobrancelha mas a real é que eu nunca testei uma que deixasse as sobrancelhas no lugar 100% do tempo conforme o dia vai passando, vai soltando um pelinho aqui, outro ali, aí chega no final do dia não tem mais. Nem Produto na sobrancelha. <risos> então, algo que eu comecei a fazer nos meus ensaios de fotos, que são muito demorados. Não sei se todos vocês têm noção disso. É pegar um aplicador como esse, gente. Esses aplicadores aqui são aplicadores de maquiadores profissionais. Isso serve tanto como aplicador de máscara de cílio descartável ou então uma escovinha de sobrancelha, que é como eu geralmente uso. Mas se você não tiver isso em casa, não precisa comprar, você pode usar um aplicador de uma máscara qualquer e você vai aplicar fixador de cabelo na sua escovinha de sobrancelhas. Esse aqui é o mesmo fixador de cabelo que eu uso na as minhas perucas e, às vezes, no meu cabelo, quando eu não quero ele liso, escorrido, né, gente? <risos> Esse que eu uso é o forte, mas tem extra forte também. Enfim, gente. E eu só aplico ele na escovinha e vá pro voo, gente. Vou pintando os fiozinhos pra cima e depois eu passo o aplicador na horizontal até eles voltarem pra dentro do desenho e ficarem belos assim como eles estão, né, gente? Feito isso, os meus pelinhos ficam o dia inteiro no lugar e nós chegamos ao fim das minhas 10 melhores dicas de maquiagem. Se você gostou dessas dicas, já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unhas, de beleza Tem vídeo de resinha de produto, tem vídeo de tutorial de peruca Nossa, gente, tem tanto vídeo nesse canal Que se você não se inscrever, você vai estar tá perdendo Vai estar tá perdendo também se não me seguir no meu Instagram, Twitter e TikTok Nessas plataformas eu posto vários conteúdos exclusivos de beleza Especialmente no meu Instagram e no meu TikTok Inclusive, já queria agradecer vocês, gente Somos mais de 90 mil lá no TikTok meu Deus, gente, rumo ao 100k né, vamos que vamos, quem ainda não me segue lá no tiktok ainda, corre lá pra me seguir em arroba comenta aí embaixo um truque de maquiagem seu pra quem estiver assistindo esse vídeo, poderia ir lendo os comentários e a gente ir trocando dicas uns com os outros, tenho certeza que vai ser de muita valia, gostaria de agradecer a Mislario por patrocinar esse vídeo, confiram a máscara de cílios e também confiram as redes sociais deles, tá gente, tudo em arroba Ponto underline tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo, eu sou Gabriel